Bom dia, bom dia, bom dia! Acordando... Não é cedo, tipo, já é umas 10 horas da manhã Aí a gente veio aqui num centrinho comercial Que tem aqui nessa região, perto da trilha onde a gente vai fazer Que tem um café maravilhoso, né? Porque não dá pra fazer trilha com a barriguinha vazia, não é mesmo? É verdade. Melhor café de Balbriga e aí, o que, que acontece? Hoje a gente vai fazer uma trilha maravilhosa. Vocês ficam me pedindo pra mostrar coisas aqui da região, né? Maria, como que é morar em Balbregan? O que, que tem pra fazer aí? É tão longe do centro, etc e tal. E aí hoje nós vamos fazer uma trilha pra um castelo que tem aqui na região. Então, fizemos ali um lanchinho, que ela carregou o dele, e vamos pra trilha. Gente, uma opinião. nossa pro carro passando. Vocês não acham que esse morro aqui parece com o morro do Teletubbies? Quem assistiu esse desenho? Não sei se é da época de vocês. Olha, outra coisa que parece também, se você fizer assim, ó, é o plano de fundo do Windows. Quem tinha o um Windows XP? Ah, eu sou muito velha! Olha, aqui de cima de, do morro dá pra ver o mar. Tá vendo? Aquela linha azul. Não sei se vai dar pra ver bem na câmera. Mas aquilo é o mar. Olha como o céu tá bonito hoje. O céu tá especial só porque a gente vai fazer a trilha, olha. Obrigada, Deus! Na Irlanda. <risos> ó, a gente passou por cima do morro e agora tem essa entradinha, tá vendo? A gente vai entrar ali, ó, pra começar a nossa trilha. Pessoal, pra chegar aqui nessa parte que a gente chegou, tem duas formas. Uma é você vindo pelo café, igual eu mostrei pra vocês, e a outra é vindo pelo campo de golfe. Se você pesquisar no mapa, você vai ver que tem um campo de golfe aqui em Balbriga e tem como você seguir a rua de trás dele e terminar aqui, é onde tá. Só que toma muito cuidado pra você não entrar em propriedade privada, porque agora a gente vai entrar em estradinha e você vai ver que tem é, árvore de um lado, árvore do outro, tá vendo? Igual aqui, ó. E é só uma estradinha no meio. E aí acaba que a você entra em propriedade privada, tem várias plaquinhas, fica de olho, porque isso é sério, né? Você não pode entrar na propriedade dos outros, para dar problema pra você. Então, é isso, fica o alerta, vamos continuar. Você tá gostando? Eu tô amando, Adoro a natureza. <risos> Mais mar, ó. Na volta, a gente pode escolher voltar do lado, andando assim, e ver no mar. Vamos ver, no final do vídeo eu mostro pra vocês como a gente vai voltar, mas... Olha, aí pra cá, uma florestinha e o caminho. Isso daqui eu acho que é uma plantação, alguma coisa, não sei. E aí a gente vai aqui no cantinho, ó, até chegar ali na frente e virar à direita. Olha, amor, você tá com a jaqueta na mão? Ah, claro! Isso aqui é sinal de que nós estamos no clima maravilhoso da Irlanda. Pô, fala que é chuva e não sei o que. Tô brincando, isso aqui é só primavera e verão, né? <risos> Tô brincando! <risos> Não, mas é, realmente tem vários dias bons aqui quem assistiu Notting Hill, é, você vai perceber que quando o rapaz está esperando a mulher durante as estações lá, no verão ele fica segurando o casaco assim o tempo todo. Aí eu falei assim, que mentira, que mentira que lá no, na, na, na outra ilha é sempre frio, sempre chove, não existe isso não. E aí toda vez que eu estou carregando o casaco assim, a Maria briga comigo, falando que eu tô igual o cara do Notting Hill. <risos> eu brigo não, eu só chamo atenção, ela falo assim, ah, porque quando a gente já assistindo no filme, é, como que é em português o Nothing Hill? É... é uma linda mulher, será? Não, não é outro filme. Ah, eu, eu vou colocar aqui, ó, o filme que é pra vocês. É, é Notting Hill, em português, Em português também? também? Ah. É que Notting Hill é o nome do bairro. Ah, tá. Eu não tinha entendido. Pensei que era o nome da cidade. E aí o que. É, é Londres lá, né? Isso. Ah... E aí o que é que acontece? Eu pego no pé dele, eu falo assim, mas você não falou que não existe? Porque a gente tava assistindo o filme, ele reclamou o filme inteiro. Isso aí é uma mentira, porque é nublado, chove, ninguém anda com jaqueta na mão, é frio o tempo todo. Aí agora ele fica com a jaquetinha dele na mão, lá, ó. É. Quase todos os dias na primavera e no verão, então assim... Aqui, gente, começa a aventura, você viu que a gente andou reto, ó, aí tem a plantação todinha a direita, quando acaba bem ali, ó onde eu mostrei pra vocês que é o mar, tem uma linha de trem então você vira aqui a direita, e aqui começa a emoção, a, a trilha <risos> sempre tá alagado aqui, ó então presta bastante atenção onde você pisa e alguma dessas plantinhas, elas dão alergia então não venha com a canela de fora igual eu, tá bom? Então tá bom Vem direto aqui, ó. Só que tá meio escorregadinho. E aí, Ai. olha, se você tem alergia, não encosta nessas plantinhas. Eu encostei o dedo, já tá inchando, já ficando vermelho. E aí, você vem com a calça protegendo tudo. Não faz igual eu, tá bom? Porque dá alergia, é sério. <risos> Uma outra dica é, preserve o lugar que você tá indo. A gente tem a impressão de que a Irlanda, ah, é perfeito, só no Brasil que o povo faz lixo. Olha aqui, isso aqui tudo é lixo. Olha isso aqui, o povo vem aqui fazer festa, o que eles vêm fazer aqui? Olha que absurdo, é até para de limpeza. Gente, olha essa floresta, dessas árvores secas. Olha isso, não parece um filme de terror? Eu imagino que, ó, eu, mor eu correndo atrás do... Sei lá, qualquer bicho de filme aí pode falar que vocês vão saber melhor que eu. Mas ali do outro lado, ó, que é pra onde a gente vai, tá verdinho. Então vamos para a luz! A gente saiu dali, tá vendo? Aí você vai dar de cara com essa plantação, certo? E aí você vai vir seguir aqui no cantinho e a primeira oportunidade é a virar à esquerda, você vai entrar. E aí é um pouquinho difícil porque não é tão claro, tá vendo? Mas é isso aqui, ó. Você tem que passar por aqui. na hora dessa não tá como sai bem Já é a propriedade deles, não é? É, tem que ir um pouquinho mais pra lá assim, mas já chega, você vai ver daqui a pouco. Agora a gente vai, tá vendo? Tem até um, um, um pouquinho de trieirinha aqui, ó. A gente vai seguir aqui à esquerda, a gente vai reto até lá no final, vai encontrar um murinho, aí a gente vai pular o murinho. Vamos com a gente. <risos> Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma linha de trem lá do lado daquela plantação? Olha ela aqui, ó. Inclusive ele tá vindo, ó. Vai dar um vídeo bonito pra vocês. Esse é o Dart. <risos> que a gente pegou lá no vlog que a gente foi passar um dia no centro de Dublin vou deixar aqui nos cards e na descrição é ele que a gente pega, tem uma estação que chama estação de Balbrigan e aí a gente vai direto pro centro de Dublin com ele e aí eu coloquei todos os custos lá no outro vídeo aqui ó, a gente chegou no final e aí tem aquele murinho ali, ó, a gente tem que pular ele. Mais uma aventura, né amor? Nossa, uma super aventura, eu adoro aventureiro aqui hoje. Quer ajuda? Com certeza. Ai, <risos> é Agora, segue esse ou esse caminho? Esse. Vai seguir, então segue reto. A gente sai dali, a gente segue reto. E agora a gente tá chegando no castelo. Demorou, mas a gente chegou. Logo aqui na entrada já tem uma plaquinha de informação. Então, se você achar essa plaquinha, significa que deu tudo certo. E aqui é o nome do castelo que a gente tá indo, Ard Castle. Aí você caminha uns cinco minutinhos e aquele ali é o nosso destino final, ó Não esperar pra ver na câmera, mas aquele pontinho cinza ali é o Ardlan Castle Tem as plaquinhas, tem banheiro, tem o um café, tem estacionamento, dá pra vir de carro também Aqui é a plaquinha de distanciamento social, né, porque a gente ainda tá em momentos difíceis Vem vacina E lá é da onde a gente veio, daquele campo lá e pra lá é a trilha que a gente fez E é lindo, será que eles conseguem ouvir os passarinhos? Eu acho que sim Então vamos morar aqui <risos> Mas é gratuito, você pode entrar, tirar foto, passear Aí tem os caminhos limites, lá tem mais coisa. Tem até um jardineiro trabalhando Olha essa árvore Se ela fosse uma pessoa lenta, assim é... Mas quem gosta, ó, você acaba sabendo né? o nome de todos os testes lá também. Ó. De todos os Você já avalou uma homenagem para a senhora. Eu sei que você ama flor, olha essa. Tem que levar lá para Rio de Janeiro. Bom, tá entrando essa parte do jardim, tem a saidinha e agora já é o castelo. Eu tô falando, já tem meia hora e não chega. <risos> A parte aqui que tá de reforma é uma parte que na primavera do ano passado a gente veio e tava aberto. E aí a gente tomou um café, você pode comprar uns quitutes, alguma coisa, e aí você come aqui nessa grama. Agora pensa, você comer aqui com essa vista. Um piquenique no castelo. Ai gente, eu acho tão chique. Eu nunca vou superar essa chiqueza. Aquela parte que eu mostrei ali do café a parte de trás do castelo. E se você seguir até o fim, você já sai nos banheiros. O banheiro é público, então não precisa se preocupar de pagar essas coisas. E pelo menos as vezes que eu vim era bem limpinho, então é por aqui, ó. É bem aqui. Aqui na frente fica o estacionamento. Se você vier de carro, joga no Google Maps Art Castle, que aí tem um lugar pra você estacionar. É gratuito também, só presta atenção nos horários, porque eles fecham o estacionamento antes de fechar a entrada do castelo. Então às vezes você tá aqui passeando e seu carro fica preso. Isso é importante você saber. Tá bom? Eu quero um sorvete agora Olha, ali ó, você tem o mar, tá vendo? E aí essa área aqui você pode sentar pra fazer piquenique, alguma coisa Olhando pro mar ou olhando pro castelo E ali tem um uma sorveteria também, tem essas mesinhas E aí se você ir até o final dessa rua aqui, tem a entrada principal do castelo Lindo! A parte mais importante você não falou qual que é a parte mais importante? Dá, pode fazer churrasco, tem um lugar que você pode fazer. Ah, churrasqueira. É, ma... é verdade, mas lá pra dentro tem as estruturas assim pra você fazer churrasco e tipo, é gratuito também, né? É só você trazer suas coisas, respeitar os horários e pronto. Olha, gente, vista pro mar. Eu não sei o que, é que você escolhe, você pode sentar aqui pra um piquenique e aí você escolhe olhar pro mar ou você escolhe olhar pro castelo. Ruim não, né? Não. <risos> a parte favorita do passeio pro Sheldon... To nine -nine? Yeah, sure. Uma dica importante pra quem é apaixonado por sorvete: sabe aquele sorvete de casquinha do McDonald's? Não sei quanto que tá agora, mas quando eu morava no Brasil era 1,50. É o um sorvetinho de casquinha, de baunilha, e tem mista, etc. e tal. Aqui eles chamam de Nine-Nine. Então, se você chegar em qualquer dessas sorveteriazinhas assim e pedir um Nine-Nine, eles vão te dar aquele sorvete de casquinha. Eu acho uma informação importante. Não sei você. Esse é o seu. Cuidado tá Ok Você pega ali o sorvete, aí você segue a rosinha, certo? E aí finalmente a gente chega na parte da frente do castelo E também tem uma área aqui para o piquenique Esse castelo eu não tenho certeza se pode hospedar nele Mas geralmente a galera faz muita festa de casamento aqui, de ter essas coisas. é o Castelo, ali dentro também tem um cafezinho, só que agora não tá aberto por causa das restrições, mas é outra opção de lanchinho aqui e aí agora a gente vai voltar pra casa tem mais uma coisa que a gente quer mostrar pra vocês no caminho pra casa <música> Aí, na volta, a gente vem pra essa aqui, ó, The Lady Stairs, e aí, né, quando você vê essas plaquinhas assim, geralmente tem uma história do ponto turístico, do lugar, etc e tal. E aqui, onde a gente vai agora ver a ponte, era uma praia privada de uma família, Colony, você deve conhecer esse nome, né? <risos> é, se não, pesquise aí, Colony, que você vai ver, tem várias coisas aqui no país com o nome dessa família. E aí a gente volta por aqui porque tem uma vista linda e aí a gente volta olhando pro mar. E aqui, ó, se você terminar de dar sua espada e entrar nesse caminhozinho aqui, você consegue descer até a praia e curtir ali. Geralmente essa praia é mais vazia, então é uma dica legal de praia. A gente vai fazer um segundo vídeo, um segundo vlog sobre Valbrigan. Muitos vlogs, né? Mas um deles vai ser sobre as praias dessa região. Combinado? Fiquem de olho no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Vamos continuar o vídeo que ainda tem uma estradinha para mostrar para vocês Se você estiver vindo de Dublin, você pode vir de ônibus, ó O ônibus 33, ele vem de Dublin, de lá e para aqui Aí o que, é que você faz? Quando você chegar aqui, você sobe a escada, dá oi Você sobe a Lady stairs e aí vai pro castelo Isso para quem quiser vir de Dublin, né, e não quiser fazer a trilha e tal Então essa é a opção para você ir no Arden Castle, que é o que a gente mostrou hoje a gente tá no caminho de casa agora E aí, ó, do lado direito a gente vai embora olhando o mar, tá vendo? Esse caminho aqui eu não gosto muito dele Porque, como vocês podem ver, é apertadinho, tá vendo? A gente só tem isso aqui Mas é, mas é bom Bom que a gente passeia por dentro do bairro do mar, a gente vai até uma ponte onde passa o trem, vira à esquerda e aí a gente vem pra cá e aqui eu vou encerrar o vídeo se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal deixa seu like e por favor coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que mais você quer ver aqui no canal desses vlogs sobre Balbriga, a região que a gente mora bem ali tem o Lidl a gente vai passar ali pra fazer umas comprinhas agora e depois a gente vai pra casa muito obrigada por ter assistido, até o próximo vídeo tchau! Onde que é o líder? É pra lá ou não? Olha ali, o que é aquilo ali? Ai mentira, o líder é aqui, ó, pra cá <risos> Eu não tenho GPS, gente, interno Só o Sheldon, por isso que eu casei com ele Porque aí ele me leva